Você vai dormir pensando no rueiro. Caralho, que moleque no do doente. Caralho, que moleque da puta. Pois é. Pois é. Eu vou te caçar, meu parceiro. Eu vou te caçar. You're a troll, there has to be a troll. The guy's not about to say bookie bookie. bookie, bookie, bookie. Hey. Cuidado aí, tem gente presa. Ai meu deus do céu! Nossa, eu tô com pouca vida, velho. Corre, corre, corre, caralho. caralho! Ai meu deus, eu corri até meu vizinho, velho. Alec. Ah, Olha como ele vem. Ih, eu vou, vou ficar a beitar o trouxa. Mas eu não paro de kickar, velho! Eu não parei de kickar! Dá left aí, seu merda! Vai! Dá left aí! Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Não, não, não. Corre não, corre não. É, você não me gancou o jogo todo? Toma meu gank aí, irmão. Não é legal vir de surpresa? Ficar escondidinho? Fica escondidinho aí agora, porra. Esconda seu corpo lá na base, irmão. Tá maluco, porra? Se fuder, velho. É normal, Bruxar, sair com uma mina e o pau dela não subiu. É normal, cara. É normal. As mulheres... Tem muito pau, tá ligado? Aí.. Porque a mulher tem mais pinto que homem, também tá Jove, você limpa todo mundo. Olha esse boneco, cara! Cê tá louco? <risos> cara, nem fudeira, velho. <risos> Fazer essa proeza do cara. Imagina os dois na calma mano. Imagina, os caras devem jogar com os pés, brother. Aí meter aqui assim, ó. Ah! Ah! ah! ah! ah! Que, que, que, que! Mano! Mano, o videogio é muito bom, caralho, velho. E eles fobia, tudo bem? Quem é esse aço? O melhor aço do mundo, velho. O, moleque o moleque joga muito ser o cara vai tomar no cu dessa Evelynzinha, na moral, brother. um pouco imbecil, velho. Eu não vou nem lutar. Quem sabe o dano não precisa lutar. Não tinha um Olaf tinha um Olaf aqui? Que porra foi essa? Gente! Que foi isso? Gente, que isso? Eu não tem, mas vou levar a torre. O Fiora deixou o na mão e ficou batendo na torre. <risos> Eu fiz, velho. Matei ali, velho. Na base maluca, velho. Caralho, velho. Rollei, velho. Porra, o meu pinto, velho. Ah, ele lá, é lá, ele, é ele. Olha ele ali, olha ele. Deu uh, Ai, seu filho da puta, eu que eu isso que é isso, cara? Que, isso, cara? Que? que barulho foi esse, cara? Espreguiçando, velho. Tá? <risos> oh? Ai, gente. Olha aqui. Ah, ele ah. a... não morreu! Não, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, ai, ai, ele veio. Ah, Soraka, velho. Bota a Soraka. Meu, a... Gente, gente, como que essa é Soraka ficou viva, cara? Como, Meu Deus do como, como, Deus como, Deus. como, como, como? Como, como, como? Mano, a senhora que ainda furou todo mundo!